compramos nossos bilhetes para Castel Franco a família está reunida e agora tem o Mauro também meu primo que mora em Israel que ela vive veio encontrar vi. a gente aqui para a gente fazer essa volta ao passado da família Liviero. a gente comprou os bilhetes nessas máquinas aqui super fácil tem várias línguas olha português acho que não tem para variar mas tem inglês espanhol italiano enfim você se vira e lá vem tudo direitinho, as opções de horário, se você quer ir de volta, você paga tá aqui com cartão de crédito mesmo, então super fácil, dá pra se virar numa boa. Esse aqui olha, é o nosso trem, é um trem local, deve demorar uma hora até a gente chegar em Castelfranco. Franco. Vamos nessa? Castelfranco é uma cidadezinha de pouco mais de 30 mil habitantes a 40 quilômetros de Veneza. As principais atrações são as muralhas, a Catedral, e o castelo. Mas o que será que os Livieiro tem a ver com isso? Vem com a gente descobrir. Pronto, gente. É nós estamos um a de castelo. Daqui a pouquinho, estamos lá. Chegamos em Castelo Vários jovens, não sei se eles estão indo ou voltando da escola, mas enfim, chegamos. E aí está a grande atração de Castelo Franco. Pelo menos pra gente, né? O cartório da cidade. Gente, nós estamos agora aqui no cartório, em Castelo Franco, todo mundo. E a gente pediu o livro, que tem o um registro de nascimento do Afortelas. E tá ali, olha o livro. Vitória, nasceu em Opa. Nasceu em 1891. No dia 18 de agosto. Eu ah, quase que nem é. Ó, gente, aqui então é o cartório. Saímos agora. não Ele não me deixou tirar foto do livro, filmar o livro, ainda bem que eu filmei um trechinho ali. e Mas deu um certificado pra gente de nascimento do avô, que na verdade a gente já tem esses documentos, porque a gente já tem até a cidadania italiana. Minha prima veio pra cá para esse mesmo cartório. 15, 20 anos atrás, pegou os documentos que confirmavam que o, o nosso bisavô meu, no caso, tinha nascido aqui e com isso foi possível, então, fazer a cidadania. Mas agora eles estão lá dentro tentando ver se acham algum parente vivo. Ah, meu Deus do céu! E essa é Franco. quem sabe tem algum livieiro vivo aí, né? Com herança, melhor ainda. Hã? Nós ainda não achamos nenhum parente, mas olha, vículo de Montebeluna. Era aqui que o nosso meu bisavô morava. Nesse vículo aqui. E nós vamos lá ver. A gente sabe que o número é 64 ou 74. Vamos procurar qual deles existe. Olha como tem construções não, não antigas. Nove, dez. Uma daquelas ali é o mais lá pra frente. Olha, quanta coisa antiga. Olha, esse aqui é um palácio do século XVI. Olha, Olha que lugar 6, bonito. É século 16. Ou seja, eu já tava aqui quando meu avô nasceu. Eu falei avô? Não, não. Meu bisavô, você já sabe. Várias construções antigas. Essa parte da cidade está dentro do muro, né, com várias cidades uh, uh, europeias, tal, como brigavam, não, esse povo, um querendo invadir o outro, então era a cidade murada também, e essa parte aqui, que é a mais antiga da cidade, está dentro, uh, dentro do muro. Não achamos a casa, a numeração provavelmente em cento e tantos anos mudou, né? Mas enfim, foi em algum lugar aqui, alguma dessas casinhas antigas. É, algum lugar dessas, de, dessa rua, nasceu o nosso bisavô, meu e do Mauro, e a avô avó delas. É. Ah, vamos lá. Mas a gente não desistiu, ainda vai perguntar por aí, quem sabe, né? Saber se o número mudou, se a numeração mudou, se alguma coisa aconteceu. Vai ser difícil de achar, mas... É, quem sabe ele morava nesse palácio. Ai, já pensou? Já pensou? Esperança! É Herança! Depois de Castelo Franco, nos despedimos da Itália. Vamos agora para a Cidade Luz, Paris. Não perca o próximo vídeo.